É, saiu o novo trailer do KOF 15 E foi um alvoroço tremendo esse novo trailer Sendo que é um trailer de um minuto E que mostra muito pouca coisa pra falar a verdade O que dá pra se ver é o estilo gráfico que vai ter os personagens e o jogo Algo que me chamou muita atenção e que não vi muita gente falando, mas que pra mim ficou evidente, é que a proporção dos personagens está bem diferente. Ela está muito parecida com os Street Fighter. Em que mãos e alguns dotes, tanto masculinos quanto femininos, são bem exagerados E os personagens que apareceram, shun Nei, o, o Kyoko o Benimaru, a Mai Shiranui e a Leona Esses personagens não apareceram em gameplay, apenas visualmente, assim, eu achei muito pouco Não sei de vocês, mas eu achei muito pouco em razão da grande espera que é The King of Fighters XV. Aí você vai falar assim, mas isso por que você está falando isso? Que espera que é essa? Bom, a história desse jogo ela é bem complexa, principalmente porque o The King of Fighters 14 ele foi lançado com bastante críticas, né? Por parte, por parte tanto dos jornalistas quanto do público quanto de nós que jogamos ele pareceu um jogo mais lento, os gráficos eram bem ultrapassados e assim, o jogo não era lento, eles compararam, é, até tem vídeos na internet que comparam é, o The King of Fighters 14 com o 2002 por exemplo e o jogo ele é da mesma velocidade, mas parece que esse novo estilo gráfico o estilo gráfico do The King of Fighters 14 ele dava a impressão de ser um jogo mais travado. E aí né, você vai me perguntar, como sempre, né? Mas e Sui? Por que, que eles estão falando tanto desse Coffee 15? Olha só, vou explicar pra vocês direitinho como sempre eu faço. O KOF 15 foi anunciado oficialmente na EVO de 2019. Quer dizer, o maior campeonato de jogos de luta cedeu um espaço para mostrar o trailer do The King of Fighters 15 e o trailer foi extremamente impactante. Eu vou mostrar para vocês. Ele não falava nada Ele só dizia Coffee 15 The King of Fighters 15 Em desenvolvimento Só esse em desenvolvimento deixou a galera alvoroçada Tem algo que me chamou muita atenção nesse trailer E que eu vou comentar com vocês depois É que tinha... O logo da EVO, evidentemente, era o evento na qual foi apresentado pela primeira vez o Coffee King E também tinha a logomarca do Playstation 4 E outra coisa era que o jogo ia ser lançado em 2020 Claro, né? não foi lançado em 2020, porque nós estamos em 2021 já, e também em 2020 ocorreram vários outros problemas que a gente nem precisa citar, né? E depois desse teaser a gente não teve mais informação nenhuma sobre o KOF 15. Até que a gente chegue em dezembro, no dia 4 de dezembro de 2020, em que o produtor do jogo. Yasuyuki Oda e também o diretor criativo Eisuki Ogura, eles fazem um vídeo que está no canal oficial da SNK falando como que anda o desenvolvimento e mostrando o design de três personagens Shunei, Kyoko Zanagi e Benimaru Essa entrevista, entre aspas, ou declaração, ela gera um outro trailer, um trailer que mostra exatamente o desenho, a arte desses personagens que eu acabei de citar. As expectativas estão bem altas sobre esse KOF, tem muita gente que adorou o teaser trailer O que me incomoda, eu não vou falar que eu não gostei, eu achei até bem interessante O que me incomoda é não ter gameplay, porque o estilo gráfico a gente já meio sabia que ia ser um pouquinho Street Fighter Muita gente queria que fosse até em pixel mas a gente está em outros tempos, a SMK é outro um jeito de fazer jogos de luta agora é outro, principalmente porque eles são jogos que são voltados hoje para o competitivo né? outra coisa que gera muito hype em cima desse jogo é a placa, a Unreal Engine Graphics é uma outra placa gráfica que não é do KOF 14 né? é uma placa gráfica que foi utilizada no Samurai Showdown, que é um jogo que todo mundo está gostando demais então se ela vai estar na mesma placa, então provavelmente a jogabilidade vai ser bem parecida e tal claro que tem algumas outras coisas que eles estão passando, né? o Season Pass 3 do, do Samurai Spirits, o Samurai Shodown que eu acabei de falar é, novas versões do King of Fighters 14, isso tudo deixa a galera não tão hypada porque eles querem saber mesmo de novidade, querem saber mesmo do KOF 15. Eu já tinha parado de gravar, mas eu esqueci de um detalhe. Vocês se lembram que eu falei daquele teaser que apareceu na Evo de 2019. No final tinha o logo do Playstation 4, não é mesmo? Pois bem, nesse trailer que passou ontem, não apareceu plataforma. Não apareceu em qual plataforma vai ser lançado esse jogo. Eu acho e tenho quase certeza absoluta que ele vai ser um jogo multiplataforma porque é um jogo que todo mundo quer e vai ser um jogo competitivo então a SNK não ia ser boba de deixar apenas exclusivo em uma plataforma até pode ser que ela passe a ser lançada em uma plataforma mas depois ela vai estar em todas, pode ter certeza e aí né, esse negócio de não passar em qual plataforma vai ser lançado dá a entender também que tem aquele rumor deles terem um videogame um outro console, um Neo Geo novo em 2021 mas será que vai ter o CoF 15 nesse console? Será que vai ser um console realmente para ter é, gráficos de nova geração? Se bem que eu já falei que a gente não viu os gráficos ainda, né? E o Samurai ele está com gráficos medianos, não estão com gráficos excepcionais que saltam os olhos, mas também não são gráficos ultrapassados. Então tá aí, ó, eu tinha que gravar isso para falar que não tem plataforma como tinha no primeiro trailer em 2019 mas pode ficar tranquilo, vai estar tá para todos os consoles e também para o PC eu tenho certeza beleza filé? vamos continuar então então tá aí, muita gente me pedindo para falar sobre isso mas eu quis falar algumas coisas concretas eu vejo muita gente falando de teorias e conspirações e vocês sabem que eu não tenho muita ideia para ficar pensando em coisas que podem vir a acontecer o que eu gosto é mesmo de falar o que está acontecendo Para você poder se informar e se inteirar E também não queria falar muito dos outros produtos que a SNK está fazendo No mesmo instante em que estão falando de KOF 15 Eu queria falar somente do Coffee 15 E de como que tudo isso chegou no ponto que a gente chegou agora Mas eu quero saber a sua opinião Você está hypado com Coffee 15 Eu estou muito curioso, me fala aí nos comentários Ah, e não se esquece me segue no Twitter e no Instagram, arroba No Instagram, eu tô fazendo muitas coisas. Eu tô postando coisas do meu dia a dia. Tô postando foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. E no Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Então me segue lá, arroba no Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.